como reagir a uma situação de assédio, insolência e desrespeito. Hoje, nós vamos falar sobre o assédio, englobando ainda nesse assunto qualquer tipo de provocação que as mulheres infelizmente sofrem, como identificar e como lidar com essas situações, pois vocês mulheres já sabem muito bem o que fazer e como reagir, pelo ponto de vista das mulheres, agora mais do que justo, Desejo que saibam pelas palavras de um homem e pelo ponto de vista de um homem o que realmente isso significa para nós, que vemos caras casados tendo muitas vezes esse tipo de comportamento. Enfim, para mim, isso não passa de uma comprovação de que determinado indivíduo insignificante não é uma pessoa formada. E quando digo isso, é no sentido geral. Ela não é um homem ainda, pois a primeira coisa que um homem deve saber é que se você não respeita a família, não se dedica a ela e principalmente trai a sua mulher, você não é digno de ter confiança. Imagino o quanto é desagradável se sentir diminuída em seu caráter a um mero objeto, a algo sem valor moral. E por favor, me diga nos comentários como vocês se sentem com esse tipo de situação e como identificar uma situação como esta. Você se sentiu desconfortável com um certo comentário e a pessoa nem sequer fez a questão de às vezes tentar se explicar se foi um mal entendido ou mesmo se foi algo descarado, um assédio sexual que te deixou constrangida. Essas coisas não tem muito o que explicar, pois você inconscientemente vai saber quando foi ou não uma situação de assédio. E agora creio que vem a maior dificuldade dessa questão como e o que fazer? Como reagir? Porque afinal, você mulher fazer isso de qualquer forma e sem pensar pode ser um grande erro, pois afinal pode te colocar em uma situação pior ainda, em uma perseguição ou ainda pior, uma agressão ou até mesmo uma estatística de feminicídio. Enfim, se no momento você tiver a capacidade de ficar fria e poder responder de forma sem violência, sem agressão, sem raiva, sendo racional, ótimo. Creio que possa ser uma lição que você pode dar àquela pessoa. Caso não tenha essa calma, ou ainda perceba que o indivíduo é um arrogante, prossiga o seu caminho, pare em uma delegacia, se você perceber que não tem ninguém te seguindo, e relate o ocorrido. Porque se no mínimo a justiça for feita, Apenas será de até dois anos e multa por desrespeito moral ou sexual. E na boa, acho que já até passou da hora de homens e mulheres tomar uma atitude frente a isso, pois os medos e os constrangimentos que as mulheres passam por conta desse comportamento não deve ser aceito nem aqui e nenhum outro lugar, hora o momento. E bom, prolongando um pouco mais, eu gostaria de expor a minha visão quando vejo um outro cara tendo esse tipo de comportamento repugnante. Na boa, eu já vi esse tipo de comportamento inúmeras vezes, e até mesmo pais ou amigos, incentivando uns aos outros a fazerem isso. E na minha visão, é algo que é inaceitável, pois as mulheres são algo tão sagrado, são um símbolo da vida, e fui educado por minha família a não fazer isso. Logo, o que eu não faço para os outros também não quero que façam para mim ou para as mulheres da minha família. Compreende? Creio que devemos sempre estar conversando e reforçando com pessoas próximas a nós esses pontos que são fundamentais para a vivência em harmonia de toda uma família e sociedade. E bom, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira e se gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço!